Coloque a peça de acabamento. Retire os parafusos do centro do assento. Posicione a ferragem, prestando atenção para a posição correta. Coloque então os parafusos que retirou anteriormente. Agora, retire os parafusos das laterais, pegue um dos braços, posicione nos furos e parafuse novamente. Faça o mesmo com o outro braço. Retire os parafusos e arruelas que vieram no encosto encaixe na ferragem e parafuse novamente. Encaixe os pés no assento e pronto. Sua cadeira está pronta para ser usada.